Ora bem, este, este videozinho vai se chamar qualquer coisa como. A relação de intensidade. A relação de intensidade na focalização. É que em um vídeo anterior, creio eu, já não me recordo qual deles é que foi, foi o de Macau. Estava a dizer que, pronto, provavelmente uh, pronto, a cena. o comportamento de alguns árabes uh, pronto, uh, na confrontação de uma realidade que não condiz com aquilo que o, o livro sagrado ou a cultura, até muçulmana, uh, procura na realidade. E, pronto, eu disse que era uma preocupação, porque é uma preocupação, mas tem que-se perceber ou entender que essa preocupação desliga-se da religião, no sentido em que, tal como eu disse lá, não só portanto, na cultura muçulmana mas também na cultura católica, para outros assuntos, mas depois podemos ver em tudo o que é, aleatoriamente, não né, Desde a profissão até o futebol, até o beisebol, o basquetebol Qualquer outra religião, ciência, música, tudo Que é esta problemática de, de como é que lidamos Com algo que pode contradizer ou pôr em causa a nossa, a nossa forma de estar e o dever. Como eu disse, mais vale um gajo é saber-se autodominar, seja lá qual for a nossa religião. Eu conheço pessoalmente dois ou três árabes, e eles são uma paz de alma. Portanto, no sentido de dizer que o comportamento contra as mulheres vem só dos árabes, estaria a errar. Porque pronto as notícias também existem, notícias de violência, pronto de coisas que supostamente o cristianismo condena e ao mesmo tempo defende. Entretanto, os casais e até a própria justiça abraçou essa... Essa, essa condição de escolha e então deu permissão aos homens de fazer o que queriam uh, sobre as mulheres uh, porque pronto lá no livro sagrado diz isso e aponta para isso e como existe um apontar e pronto e alguns homens foram um bocadinho insensíveis quanto à forma de pronto de, de convencer a mulher a fazer seja o que for Uh, e pronto, e estes comportamentos são os seis comportamentos que, pronto, são preocupantes, seja lá em que parte do mundo for e seja lá em que área for, que é a intensidade que cada qual está a viver a sua ilusão. É que, pronto, a intensidade impede-nos, muitas vezes, de sermos capazes de ver o óbvio. De sermos capazes de, de ver outra coisa qualquer que, vá, que, que não tenha uma, uma interferência suave né, uh, na forma como nós vivemos a realidade, ou gostaríamos que ela fosse. Pronto. E no fundo era só para dizer isso, era só para dizer que pronto... De algum modo pronto, não é um ataque aos árabes, não é? Porque pronto, é que eu digo, conheço árabes paz de alma, não têm qualquer problema com a relação com as mulheres e nem têm qualquer problema com uma música que não seja uh, até o rock, pessoas que conseguem ouvir rock, por exemplo. Pronto, e pronto, não é propriamente uma questão. Da cultura e ou da religião, mas é bom sabermos quando, seja lá o chinês ou o japonês ou seja lá quem for, quando nós vamos para um outro país, não é, ou quando outras pessoas vêm para outro país, que é o nosso neste caso, não é, é fixe, é fixe, é bom para, para eles haver uma integração e percebermos, não é, a pessoa que está a ensinar ou assim perceber a intensidade dos valores que as pessoas, os alunos, que neste caso são as pessoas que vêm de fora, têm, né, para perceber se a pessoa se vai adaptar ou não, isso é bom, pronto, se pode ou não ser prejudicial, portanto, ignorar um potencial que pode pronto, sair mal. Uh, e, no fundo, é isto. Já não me recordo do título, mas vai ficar por aqui.